Mais um bônus de aposta gratuito sem depósito, aproveitando aí que eu já estou falando em os dois vídeos anteriores sobre bônus gratuitos sem depósito, é, tem esse aqui que já é um bônus velho, a maioria das pessoas conhecem, mas talvez algumas pessoas que estejam chegando agora não conhecem, na casa Playbonds tem um bônus aqui de 15 reais para novos jogadores, é muito simples, você faz o seu cadastro aqui na Playbonds e vai receber 15 reais para você fazer a sua primeira aposta aqui no site a promoção é válida apenas para novos cadastros é, o rollover aqui são de 8 vezes o valor da FreeBet. Ah, na verdade é 8 vezes o valor sobre os ganhos conseguidos com a FreeBet. Não tem prazo para cumprir o rollover, pelo menos aqui não fala nada sobre prazos. Apenas um bônus está disponível para o seu IP, endereço ou família. E no item 6 está a principal regra desta promoção. Você sabe que mesmo recebendo um bônus sem depósito, para retirar você tem que fazer um depósito. O um depósito mínimo que seja, mesmo... Se o mínimo aqui for 10 reais, tem que depositar R$10, apostar pelo menos uma vez esses R$10 e fazer a retirada. O mínimo aqui na Play Bonds, eu não sei quanto que é, mas imagino que deve estar em, em torno de 30 reais. Então aqui no item 6 diz que quando você for fazer o seu depósito, você terá que escolher ou você fica com o lucro que você conseguiu utilizando a FreeBet, ou você fica com o bônus de primeiro depósito. Aí fica a seu critério, ou é um ou é outro, não tem como escolher ambos. Então o bônus de primeiro depósito aqui é de 100% até 150 reais. E este bônus da FreeBet não tem limite de ganhos, é o quanto você conseguir ganhar. Depois de cumprir o um rolo de 8 vezes, tem que fazer um depósito para fazer retirada, e quando fazer esse depósito você escolhe, ou pega esse bônus de até 150 ou simplesmente faz seu depósito, aposta uma única vez o valor do seu depósito e aí você pode retirar os ganhos que você conseguiu fazer com a Freebet. Então é simples assim, pegar essa freebet aqui na Playbonds. Além disso, ela tem outras promoções aqui. Fazia um tempo que eu não visitava a Playbonds. Mas eu vi que está uma promoção aqui até mesmo para depósito com PIX. 20% para quando eu depositar com PIX e mais 20 milhas. 20 milhas são como pontos aqui na Playbonds. Você pode acumular milhas e depois trocar por algum produto ou por alguma aposta gratuita. É, dá para trocar por algumas coisas aqui na Playbonds. Não dá para somar, é, por exemplo, esse bônus do Pix com o bônus de primeiro depósito. Exceto algumas raras promoções que aparecem por aqui. Mas é assim então que você consegue essa freebet de R$15 aqui na Playbonds. Se você for pegar ela, espero que você consiga multiplicar muitas vezes. E depois decidir se faz o saque do lucro conseguido com ela ou pega o bônus de primeiro depósito. É isso aí então. Obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo.